Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a unidade básica da vida, as células. Células são pequenos pacotinhos muito interessantes, repletos de coisas em seu interior, como as organelas e outros componentes, capazes de realizarem uma infinidade de funções no nosso corpo, como absorver nutrientes e convertê-los em energia, trabalhar em equipe com outras células para produzir substâncias que o nosso corpo precisa, e muito mais. Cada célula trabalha como se fosse uma minifábrica, e dentro dela, diversos processos complexos acontecem a todo momento, realizando funções específicas. Vamos olhar dentro dessa maquinaria incrível que é a célula, bem de pertinho. Bora lá comigo! Aqui nós temos um integrante muito importante na célula, que faz parte da classe das macromoléculas, ou seja, uma molécula bem grande e complexa, chamada de proteína. As proteínas são incríveis, fazem diversos trabalhos dentro da célula, fornecem suporte estrutural, auxiliam reações químicas e até mesmo constroem e reparam células. Imagine a estrutura das proteínas como uma cadeia de aminoácidos. Pense nos aminoácidos como contas em uma pulseira que se dobram e se retorcem em formas tridimensionais distintas. Imaginou aí? Então, a pulseira inteira seria a proteína, tudo bem? E as contas da pulseira seriam os aminoácidos. Os diferentes tipos de aminoácidos que compõem uma proteína possuem diferentes propriedades químicas, propriedades essas que determinam a sua função. As proteínas podem ainda ter diferentes formas, uma esfera redonda e globular, ou longos fios torcidos e estreitos, por exemplo. A depender de sua forma, a proteína pode interagir com diferentes compostos, fornecer suportes estruturais e muito mais funções que uma proteína pode exercer dentro da célula. Ok, agora que falamos sobre proteínas, vamos diminuir o zoom para analisar como os diferentes tipos de células se unem para realizar uma variedade de funções em um organismo. Vamos falar agora das especializações celulares, que é o processo pelo qual uma célula assume uma estrutura e função específicas. Então, para ajudar a entender melhor esse conceito, vamos considerar uma analogia com um cinema, onde o cinema é o seu corpo. No cinema, existe o caixa, que fica na bilheteria do cinema e que lida com todo o dinheiro. O vendedor de salgadinhos fica lá na bomboniere, e ele lida com a pipoca, com os doces e salgados. Temos também o um operador da sala de cinema, que fica na porta da sala direcionando as pessoas para o filme correto que compraram no bilhete. Nessa analogia, cada pessoa tem suas próprias funções distintas e lidam com diferentes coisas, como dinheiro, pipoca ou ingressos, certo? De maneira semelhante, o corpo também é composto de células especializadas com funções únicas, como os glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio no sangue, Células musculares, que se contraem e relaxam, ou mesmo células nervosas, que carregam mensagens por todo o corpo. Lembra quando eu te contei sobre as proteínas e suas diversas funções que elas exercem? Bom, a especialização celular é baseada em quais proteínas estão presentes ou ausentes na célula. É a combinação única de proteínas de uma célula que determinam quais funções podem ser realizadas. Mas nenhuma célula funciona sozinha porque o trabalho em equipe e faz tudo funcionar muito melhor. Grupos de células especializadas que desempenham funções específicas para o organismo são organizadas em tecidos. Olhando para trás, lá naquela nossa analogia com o cinema, vimos que existem várias pessoas em cada departamento do cinema que trabalham juntas para ajudar o cinema a funcionar de forma eficiente, não é? Da mesma forma, nossas células especializadas trabalham juntas, como tecidos, para ajudar o funcionamento do organismo. Os glóbulos vermelhos constituem o sangue, um tecido conjuntivo que move substâncias importantes por todo o corpo. As células musculares ajudam a formar o tecido muscular, o que ajuda o corpo a se mover. Os neurônios, por sua vez, ou também chamados de células nervosas, constituem o um tecido nervoso que ajuda o organismo a processar informações. Então, quais são as principais conclusões sobre a especialização celular? Primeiro, as células são a unidade fundamental da vida. Elas são as menores unidades estruturais e funcionais de um organismo. Segundo, as proteínas ajudam a realizar diversos processos celulares. Terceiro, as células especializadas realizam funções específicas em um organismo. Pense lá naquela analogia do cinema, onde cada pessoa tem a sua função específica. E quarto, os grupos de células especializadas juntam-se como tecidos para realizar uma ou mais funções específicas para o organismo. Por hoje é só! Bons estudos e até logo!